Boa tarde, galerinha. Vamos saindo aqui do posto do Rio Vermelho. Que é, rapaz? Estranho, hein? Sentido? Lapa. Ei, ei, ei, ei, ei. Faltam 7 minutos Pro início do jogo Então a galera tá correndo para assistir o jogo Bom, não é o meu propósito Tô cagando pro jogo Mas tô feliz Saí de lá agora Consegui fazer a conexão do do meu servidor de virtualização no no, no storage o storage é um EMC e o, o switch que está entre eles é um brocade interconectados com uma placa HBA, dual channel, de 8GB, 8 GBPS. Bora, Lander! Bora, Lander! Vim pra te puxar. A bolinha de sabão, ei, bolinha! Ah, viadage, viadage, ei, viadage! Pronto, agora, tá legal lá. Faltava isso pro deixar o HA, o HA fica cem por cento. HA significa alta disponibilidade. O raia vai, ah ele. Disponibilidade você falar não, eu, na verdade eu nem lembro como é que escreve Então por isso que eu não vou nem tentar falar Mas ah, tá rolando, tá rolando, tá rolando Facilei Tá rolando, tá rolando direito Então o que acontece nesse sistema de virtualização do, do VMware? Servidor de virtualização... O que, é que você faz? Você tem um host, que é a máquina física A, o, o, a máquina é real mesmo, onde você instala o sinal Você coloca nele o vSphere ou o VMware Hypervisor E a partir dele você vai instalando acho oh, a Monstra, linda! E a partir dele você vai instalando as máquinas virtuais Por exemplo, qual é meu meu um servidor que tem lá? São todos iguais IBM Com 32GB de RAM é, dois processadores de seis núcleos, então eu tenho 12 núcleos nesse servidor e 32 GB de RAM. De HD é só 300 GB, mas é, assim, você não, não é recomendado você usar o HD da máquina. Você aponta para storage que é ligado via a fibra óptica, né? que é o fibre channel. Então, com todas as máquinas ligadas nesse Switch Fiber Channel, ligado nesse Storage, você aplica a alta, a alta disponibilidade deles e aí o que acontece? Se uma máquina der pau, o serviço não para, a virtual não para, porque automaticamente, se essa feature estiver habilitada, não é claro, Habilidade estiver disponível, ele automaticamente migra a máquina que está em execução para um outro servidor. É bem bacana isso, por isso que é alta disponibilidade. Então, se um cair, outro assume. Eu atualmente lá estou com um HA, três máquinas. Então eu posso perder até dois, dois servidores, que é muito difícil, tem fonte redundante, tudo é redundante. Tá bacana lá, velho, tá massa. E opa, eu posso vir pra cá? Diz que a FIFA tem aquele negócio, né, um quilômetro, não sei o que, não pode se aproximar, não, não, não. dentro e pra cá quase que eu que fazer rapaz? ia passar reto aqui ah não, não, não, ia conseguir entrar de novo, eu entrava aqui cheguei a tempo Nosso pacote vai estar disponível a partir das 4 horas, então tem tempo. Falta uma para as 4. Essa minha pontualidade me assusta. Quer dizer, pontualidade é o que eu quero, né? E para trabalho eu não sou nada pontual. Por quê? Quero. Eu saio tarde. Tem que chegar cedo? Não A galera é por aqui. Vamos encerrando esse vídeo. E. Até o próximo, ok? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.